você agora tem a, a palavra. Beleza, obrigada. Gente, todo mundo tá me ouvindo, bem? Sim. Sim. Sim, Sim. Né? Tá Oi, gente. Cheguei. Oi. Bom, gente, então, é a primeira vez que eu faço um treinamento online, então não sei como é que vai ser, mas a ideia é fazer algo coletivo mesmo, que todo mundo participe e que a gente construa conhecimentos juntos. Eu não faço a menor ideia de tempo que vai gastar, porque eu acho que o, o tempo que a gente gasta online não é igual que a gente gasta numa né, se tivesse presencialmente, mas aí a gente vai vendo e vocês vão, podem ir comentando também, não sei como é que a gente passa. E pega e coloca no chat, do Skype, alguma coisa? O que vocês preferem? Gente? Ah, eu acho que você pode, tipo assim, dar uma <risos> aula do jeito que você quiser e depois você abre. Pergunta e tudo, sabe? Pergunta e discussão. Beleza. É porque aí você vai no seu fluxo, sabe? Tipo. Tá. Não, beleza, então. É, o que, que eu pensei? Eu montei esse treinamento. É, baseado em, né, o fluxo mesmo, em dois cursos do Coursera que eu fiz de saúde global. Porque, na verdade, é um tema que, que ele aborda várias áreas, né, e a gente não tem aqui, aqui mesmo na faculdade, é muito difícil da gente ter, tipo, uma disciplina que fale de, de todos esses temas é, condensados, né. É sempre epidemiologia, é sempre a coisa das patentes de forma é desintegrada, então integrar isso é algo meio meio desafiador, assim. Aí eu dividi em três partes, é, a primeira parte eu vou falar um pouco de epidemiologia mesmo, é, depois eu vou falar um pouco das questões das relações diplomáticas, de como que a saúde está envolvida nisso, e depois falar um pouquinho da parte de paciente. É, então, assim é natural que a parte da saúde, que é a parte que eu tenho contato e que eu né, tenho maior proximidade, que eu vá falar um pouco mais e as outras partes, com certeza, é, as outras pessoas, as outras áreas vão saber muito mais que eu. Mas acho que a ideia também é a gente dar uma alinhada no conhecimento e trazer alguns conceitos que eu mesmo sentia que eu não sabia, sabe? Então, acho que, que a ideia é essa, assim, é dar uma alinhada por baixo dos conceitos e aí acho que acredito que os próximos treinamentos vão dar uma, uma aprofundada nos temas. É, ah, e eu vou falar muito de exemplos é, do HIV e da AIDS, primeiro porque eu tenho uma maior proximidade com o tema e é um tema que, na verdade, também está sempre... ele sempre entra nas discussões saúde global por causa da própria história da epidemia de AIDS, então ele com seus exemplos mais mais citados, mas que não impede da gente discutir outros outros casos. Aí, antes de eu começar, é, eu trouxe aqui essa linhazinha do tempo que na verdade fala das diferentes concepções de saúde. É, isso é para a gente pensar é uma coisa que eu acho que vai guiar todas as nossas discussões é que a gente hoje a gente está num modelo de saúde que ele é um modelo de concepção biológica e de concepção de um modelo biomédico. Então isso vai vai guiar tudo que a gente tem e é um ponto que sempre me incomoda muito quando eu vou discutir qualquer questão em saúde porque a gente vive num modelo que é capitalista, né? um modelo que vai medicalizar, que a gente tem a saúde individual e que se, não se tem um tratamento coletivo, da coletividade. Então, a gente tem que pensar, vai estar sempre nesse equilíbrio, né? Não tem como a gente mudar completamente o sistema, mas, então, o que a gente pode fazer diante desse modelo? O que a gente pode mudar? O que a gente pode, pode adaptar? Por isso que eu trouxe essa, essa linha do tempo. E aí, mesmo que hoje a gente tenha uma concepção ampliada de saúde, aí eu coloquei aqui aquele conceito de saúde, do OMS, que todo mundo já está cansado de saber, de ser um completo, o estado de completo bem-estar físico, mental e social. É, e que né, o indivíduo deve gozar do melhor estado de saúde possível, independente de... É, sem distinção de raça, religião, credo político e condição econômico ou social. Mas a gente vive num mundo cada vez mais é, individual. Então, por exemplo, citando é, a epidemia de AIDS, hoje a gente tem é, a medicalização, a gente se discute a medicalização da prevenção. Então, é a ideia de que se tenha um medicamento, que é o Truvada, em que as pessoas que não são HIV positivas vão tomar, e isso, então, é, é, as prevenirão de, de contrair o vírus HIV. Então, a própria prevenção, a gente está perdendo essa ideia de, de sociedade mesmo, de coletivo, de conceitos de vulnerabilidade, e a gente está medicalizando. Então, a gente precisa pensar como que, onde que a gente vai entrar nessa história. O termo saúde global é, ele é um pouco mais amplo porque ele já vai se referir a questões de saúde que elas vão atravessar fronteiras de um país. Então, a gente tem a saúde no nível local, no nível nacional e no nível global que vão conversar entre si é, e essas questões vão ser determinantes na saúde das pessoas. Então, hoje a gente tem um mundo globalizado, a gente tem fluxo de pessoas, né? A gente tem aí as fronteiras é, reduzidas, né? Uma facilidade maior de deslocamento. Então, vem à tona esse termo de saúde global. Aí, eu quis colocar aqui a discussão sobre é, a saúde como um direito e o direito à saúde, né? Então, a saúde, ela é um direito humano, e ela está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 25, que toda pessoa, então, tem direito a um nível de vida suficiente para segurar é, para ela mesma e para a sua família é a saúde e o bem-estar. Então, isso vai... Tudo bem, gente? Tudo. People? Tá, então tá, tá. Continuar. É, então... Isso vai envolver alimentação, vestuário, é, moradia, assistência médica, serviços sociais, seguro-desemprego, invalidez. Então, é, isso está presente na Declaração Universal de Direitos Humanos. No final da apresentação, eu coloquei esses links com essas declarações, com esses documentos. E aí, depois, ah, a Bruna entrou. Oi, Bruna. É, depois eu vou mandar para vocês mais textos, que eram muitos textos, muitas coisas que estavam um pouco estavam perdidas, e aí depois eu vou juntar tudo e mandar para vocês. É, na própria conferência de Alma Ata, em 78, então a gente vê que ainda é, é algo que não é tão recente assim, é, a gente tem, então, que os cuidados em saúde eles vão envolver setores que não são somente setores de saúde eles vão ser setores é, que se relacionam a ela, né, no sentido de comunidade como a agricultura, a pecuária, a produção de alimentos, a indústria, a educação, as obras públicas, a comunicação e todos os setores que estão então envolvendo a saúde. E aí eu trouxe também o conceito de desenvolvimento humano. É, para a gente depois discutir justamente a relação entre a saúde e o desenvolvimento humano. Então, as Nações Unidas, ela traz um conceito de que desenvolvimento humano significa um processo de ampliar as possibilidades de escolha de um indivíduo. E o ponto mais crítico desse processo de escolha, dessa ampliação de escolha, vai ser justamente o que vai se referir à saúde, que é uma vida longa e uma vida saudável, como uma base é, para que se tenha, então, possibilidades de escolha. E isso vai passar por um acesso à educação, que vai estar diretamente ligado à saúde, e recursos para um, um padrão de vida decente. Aí, então, é, esse desenho das, das setinhas, esse ciclo, é justamente para mostrar que a saúde e o desenvolvimento eles estão diretamente ligados e um vai interferir no outro. Então, o desenvolvimento vai dizer sobre a saúde e a saúde vai dizer é, sobre o desenvolvimento. Então, uma, uma população que tem um elevado nível de saúde, ela vai ter um elevado nível de desenvolvimento e, consequentemente, um elevado nível de desenvolvimento vai ser um elevado nível de saúde. Então, isso significa é, que não investir em saúde causa um impacto negativo no desenvolvimento. Por quê? Porque você vai ter uma menor produtividade, você vai ter um grande aumento em despesa médica, em despesa... É, né, pensando no modelo curativo, isso vai trazer um aumento da pobreza e uma menor, na verdade, é, uma menor independência é, de uma nação ou de um povo. E aí, novamente, na verdade, a gente está aqui também pensando no modelo capitalista, é, que enxerga justamente o indivíduo como um ser que vai produzir. Então, se ele não tem saúde, ele não vai estar tá produzindo é, para aquela sociedade, não vai estar tá produzindo naquela comunidade. né? É, aí eu trago aqui esse esquema dos determinantes sociais de saúde e o que, que são esses determinantes sociais de saúde? São, na verdade, condições que interferem na forma como a pessoa vive, na forma como a pessoa trabalha. Então, esses determinantes, eles vão se relacionar à educação, ao sistema de saúde em si, à economia, às condições ambientais, aos direitos humanos, ao acesso a medicamentos e tecnologias de saúde, a questões de equidade de gênero, proteção social. Então, tudo que vai envolver as condições é, de vida e, consequentemente, as condições de saúde, é, vai ser, então, um determinante social de saúde. É, esse gráfico, ele traz justamente isso, assim, são a influência dos diferentes fatores de risco na saúde, então, na verdade, para demonstrar que não é só... É, se você está exposto a agentes infecciosos, por exemplo, que vai interferir na sua saúde. Então, é a assistência médica, é a questões biológicas, o estilo de vida e fatores ambientais. Então, são diversos é, fatores aí que vão influenciar em riscos é, que vão afetar a sua saúde. Aí, ah, eu trouxe aqui os objetivos de desenvolvimento do Milênio. Acho que a gente já tinha falado que não tinha mais, não sei, mas eu acho que eles são importantes para a gente é, justamente pensar. É, eu acho que ele conversa bem com a ideia do, dos determinantes sociais de saúde. Apesar de todas as vezes que a gente se discute, eles, é, sempre se destaca os objetivos 4, 5 e 6, que são aqueles realmente diretamente ligados à saúde, que é reduzir a mortalidade infantil. É, melhorar a saúde das gestantes e combater a AIDS, a malária e outras doenças. Só que, na verdade, quando a gente vai olhar para todos eles, se a gente pensar nos determinantes sociais, a gente vê que todos eles se relacionam, de alguma forma, com a saúde, né? Questões de acabar com a fome, com a miséria, a educação, é, a igualdade de sexos, a valorização da mulher, qualidade de vida. É, então, tudo isso se relaciona, de alguma forma, com as condições de saúde. Esses slides, tem alguns slides que eles estão em inglês, que eu peguei de alguns relatórios é, da Organização Mundial da Saúde e deixei eles diretamente da forma como estava. É, então, esse slide aqui, ele mostra é, a relação mesmo, essa relação entre saúde e direitos humanos. Então, a gente tem primeiro... É, a violação casos de violação de direitos humanos afetando a saúde então por exemplo escravidão tortura violência contra a mulher violência contra a criança é, casos de, de proteção né de formas que você tem que proteger a saúde por meio de direitos humanos que é simplesmente né, que são os direitos ou seja o direito à informação o direito à educação um direito à água e saneamento básico, um direito à alimentação e né, nutrição adequada, é, e as políticas, então, que, de saúde que podem afetar é, os direitos humanos. É uma coisa importante que eu acho que começa a conversar muito no, no modelo de assistência direta à saúde, que a gente já vem conversando na UAM, né, com o projeto das pessoas trans, é justamente de, de como trazer isso para dentro do serviço de saúde, para dentro do nosso sistema de saúde, porque é uma coisa que eu ainda sinto que é bastante desconectada, sabe? A gente tem, é, de um lado, uma discussão de direitos humanos e, do outro lado, um modelo médico curativo de tratamento e que... E que a, ali aquele, aquele paciente ele é visto como, como mais um, entendeu? Ele não é visto é, como um indivíduo integral que tem direitos humanos e que tem, né, que tem diferenças das outras pessoas. Então, por exemplo, quando a gente tem um protocolo clínico, uma diretriz terapêutica que coloca é, como o mesmo tratamento para todas as pessoas do Brasil... Eu acho que é, é um desafio a gente pensar como, como tratar essas pessoas, né? como, como fazer para que o um mesmo tratamento, será que o um mesmo tratamento, o um mesmo medicamento vai ser melhor para todas as pessoas? Então, é uma coisa que, que é preciso pensar tanto como, como efetividade mesmo na questão técnica quanto nas, nas diversas condições de vida que vão afetar aquele tratamento. Então, a gente tem adesão, a gente tem o dia a dia da pessoa, né? Falando do tratamento para o por HIV, que é a questão da adesão, ela está sempre em pauta. Então, né, se a pessoa vai aderir àquele tratamento e por que, que ela vai aderir ou não, isso é uma coisa que às vezes não é levada em conta. É... Aí, eu vou falar um pouquinho de epidemiologia, eu tenho uma tendência, tive uma tendência de querer falar um tanto de coisa. Mas aí eu cortei tudo, porque senão ia ficar muito, muito extenso. Mas a minha ideia aqui é só de trazer alguns conceitos bem básicos mesmo, para quem não é da saúde. Acho que para quem é da área da saúde isso já vai ser algo aí do nosso dia a dia, mas para quem não é, às vezes é importante de trazer. É, depois eu posso trazer algumas coisas um pouco, né? Posso enviar alguns materiais. Justamente para quando a gente estiver lendo algum texto, a gente entender o que, que, o que, que é que está querendo dizer. É, a gente tem, é, na verdade, eu acho que é um paradoxo, assim, do, do próprio método epidemiológico, que é a, a forma de medir desfechos em saúde. Porque o que, que acontece? A gente fala que a epidemiologia ela estuda a saúde, mas, na verdade, a gente mede doença. E aí, quando a gente vai para aquela discussão de um de um conceito ampliado de saúde, é, a gente, na epidemiologia, na hora de medir, a gente está tratando saúde como ausência de doença, porque a gente está medindo doença-morte, né? E aí, a gente tem, então, as formas de medir como as próprias medidas de mortalidade, tanto a taxa de mortalidade, que é simplesmente o número de pessoas é que morreram num período sobre o número de pessoas, sobre o risco de morrer, e aí a gente estratifica isso, né, pode estratificar por idade, por, por gênero, por localidade, e a gente pode também dividir pelas causas de morte. E aí, com o passar dos anos, é, passou-se a ter pesquisas, então, para medir cargas de doenças. Eu vou falar um pouquinho, assim, bem rapidamente do que, que elas significam. Mas é uma ideia de não medir simplesmente pessoas que morrem, mas medir qual que é o impacto daquela doença nessa, nessa, é, naquela sociedade. E a gente tem esse indicador, esse CALI, esse né, a, a gente chama de AVA, que é a tradução é, em português que é uma medida que mede qualidade de vida. Então, a gente tem grupos que estão estudando justamente formas, a ideia de formas de medir saúde e não de medir doença. É, aí, só antes de começar a falar dessas medidas, eu trouxe alguns conceitos que eu sempre vejo, sempre quando a gente vê é, essas medidas de mortalidade, a gente vê... É essa classificação de países do Banco Mundial que está sempre presente em qualquer situação aí que fala de mortalidade, de carga, de doença. Então a gente tem os países é, de considerados é, países de renda baixa, é, os de renda médio média baixa, os de renda média alta e o de renda de nível elevado. O Brasil está classificado como média alta. E aí a gente tem esses é, né, tá aqui os nomes em parênteses em inglês, e aí eles sempre colocam siglas, então é muito comum em artigo a gente ver a de doença negligenciada principalmente é, artigo sobre HIV, a gente vê falando sempre sobre os low and middle income countries, que é sempre mais, o mais comum de se falarem aí que são os países em é, que você tem maior desafio com essas epidemias é... Aí, alguns conceitos também, é, alguns são um pouco óbvios, né, o conceito de que é uma doença infecciosa, o que, que é uma doença crônica, uma doença negligenciada e uma doença de notificação compulsória. Então, a doença infecciosa, ela é meio óbvia, né, que é uma doença que é, tem-se um pressuposto de um agente infeccioso, seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo, é, um parasita, e esse agente infeccioso vai ser transmitido ou de pessoa a pessoa, ou ele vai precisar de um vetor, né? Um mosquito ou algum, algum animal. É, as doenças crônicas não transmissíveis são doenças é, que não, não têm esses agentes infecciosos relacionados, que são doenças de longa é, duração. Aí, a gente traz aqui justamente... É, acho que a questão da AIDS, ela sempre entra na discussão, principalmente por isso, porque a gente tem uma doença infecciosa que passa a ter características é, de doença crônica. Por quê? Porque é uma doença que é, o indivíduo fica tratando o resto da vida e ele tem ao longo de vários anos, atualmente. Então, a gente precisa discutir quais são as consequências é, de uma doença infecciosa se tornando doença crônica. Oi? Não. É, doenças as doenças negligenciadas elas são doenças que estão relacionadas à pobreza e aí são doenças que consequentemente é, não se tem investimento em, em vacina em tratamento porque isso não é lucrativo para a indústria farmacêutica oi pessoal ah, é. É, e a gente tem as doenças de notificação compulsória. É, no final, eu coloquei o link dessa portaria e ela frequentemente é atualizada. Então, o Brasil ele possui uma, uma lista de várias doenças que são de notificação compulsória é, porque elas têm um interesse de saúde pública. Né? É, o interessante aqui... É no caso da AIDS, é que, é, antigamente, somente a AIDS era uma doença de notificação compulsória. Ou seja, quando o indivíduo já desenvolvia os sintomas da AIDS no fim da doença, é que ele era notificado. E só em 2014, ou seja, é muito recente, que uma infecção por HIV passou a ser notificada. Então, antes você não tinha esses, esses indivíduos sendo notificados, não se tinha um registro de pessoas que contraíam é, HIV. Ah, então, fala, voltando na epidemiologia, falando das taxas né, de mortalidade e dos, é, do AVAC, que depois eu vou falar mais para frente, só para ilustrar para vocês, então, como que às vezes se divide a taxa de mortalidade no mundo, Aí a gente tem, pode ter um valor absoluto do número de mortes. E aqui a gente tem no gráfico estratificado é, a taxa de mortalidade por idade. Então, a gente tem ainda uma maior taxa de mortalidade em pessoas com 70 anos de idade ou mais, que é um pouco óbvio, associado ao envelhecimento. É, aí aqui, falando, né, dividindo por causas de morte... É, atualmente a principal causa de morte é de ataque cardíaco e aí aqui a gente tem as 10 principais. É interessante a gente ver que doenças infecciosas elas já vão estar mais, mais para baixo. Então a gente tem por exemplo diarreia na quinta posição, morte por HIV na sexta posição. Aí o interessante é depois a gente vê, eu não entrei muito nesse, nesse ponto. Mas é de ver que não necessariamente uma doença que seja a principal causa de morte vai ser a que vai causar a maior perda de qualidade de vida. Então, isso é interessante da gente, da gente pensar. E eu não coloquei aqui aquelas pirâmides demográficas epidemiológicas que eu queria colocar para falar da transição epidemiológica, mas só para salientar que realmente como que a gente tem essa mudança, né? É, de perfil de causa de morte no mundo ao longo dos anos. Então, antigamente a gente tinha como principal causa de morte as infecções. A gente teve epidemias é, que, né, que acabaram com populações e hoje a gente tem então as doenças crônicas é, liderando as causas de morte. E claro que isso vai, é, esse perfil vai mudar. Ao longo do. vai mudar de acordo com aquela classificação de países que eu falei. Então, esse gráfico ele mostra justamente isso. Assim, a gente tem nos países de alta renda, é, né, em, dois, em 2000 a gente tinha a gente tem causas de morte relacionadas a doenças é, crônicas, e a gente tem nos países de baixa renda. É justamente as doenças relacionadas à questões nutricionais, a questões é, maternas e as doenças de, nessas né, communicable diseases, são justamente essas doenças de notificação. Então, a gente pode ver assim, que o perfil é bem, é bem distinto nos países. Mas uma coisa interessante também da gente pensar é que atualmente fala-se muito, tem-se muito essa ideia de que a país pobre. As pessoas morrem de AIDS e em países ricos, todo mundo morre de hipertensão e de câncer. Só que é importante a gente pensar que isso, é, isso se intercepta, sabe? Em países pobres, a gente também tem pessoas morrendo de ataque cardíaco, a gente também tem pessoas hipertensas e a gente também tem câncer. Então, a gente, é um desafio a gente pensar nisso tudo é, nos países de baixa renda. É, aí, aqui, só para ilustrar especificamente no Brasil, como que esse perfil mudou, no azul claro, é, são as infecções é, parasitárias então a gente tem de 1930 a 2006, percebam como que a barrinha azul clara diminui muito e a barrinha das neoplasias é, vão aumentando. né? acidente, causas externas, né, é, associado principalmente à urbanização, à violência, a é, questão da migração para cidades, né, e aí a gente começa a crescer as causas externas também. É, aí, falando um pouco, então, daquelas medidas de carga de doença, só para só ilustrar mesmo, então, essa medida é esse... DALY, é, os anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Então, ela tenta medir, é, ao mesmo tempo, o efeito da mortalidade e dos problemas de saúde que estão afetando a qualidade de vida. Então, a ideia é que um dele é um ano de vida sadio perdido. E aí, ele vai agregar essas outras duas medidas, que são os anos de vida perdidos por morte prematura, e os anos de vida vividos com incapacidade. Então, é basicamente é, se, né, parte do pressuposto de expectativa de vida. Né? Por exemplo, a pessoa aos 40 anos, ela tem uma expectativa de viver mais 30. Mas se ela morre aos 40, ou seja, ela morre precocemente, ela vai perder, então, é, 30 anos de vida por morte prematura. E é, o AVAC que é os anos de vida ajustado pela qualidade, que é o que começa a ser falado, a ser discutido, é justamente a questão das preferências dos indivíduos. Então, a gente tem cada vez mais a discussão nas pesquisas é, de utilizar efeitos secundários. Por exemplo, se a gente usa, faz um ensaio clínico para ver o um efeito de um medicamento para diabetes a gente vai usar como desfecho a redução da glicemia, só que não necessariamente isso pode significar um aumento da qualidade de vida do indivíduo. Então, é bem comum nos livros a gente ver aquelas perguntas tipo que se fazem para alguém, tipo, você prefere é, viver cinco anos com as duas pernas ou viver dez anos sem uma perna, com a perna amputada? Então, são todas essas questões de, de preferência mesmo das pessoas. É a discussão, por exemplo, de insuficiência renal, de que é, o indivíduo não necessariamente ele precisa fazer diálise, ele pode viver menos tempo sem fazer isso, se isso for uma preferência dele. Então, são discussões e são medidas para tentar ser o mais amplo possível. Eu acho que o interessante do que é que justamente ele tenta trazer... É essa ideia de um conceito mais ampliado de saúde. É, aí, eu trouxe esses gráficos só para ilustrar é, a questão das causas de morte, mas aí pensando, por exemplo, é nas mortes prematuras. Então, morre-se prematuramente ainda por infarto, é, Aí a gente tem ainda o AVC também, mas a gente pode ter algumas mudanças. Então, por exemplo, malária, que antes estava em quinto como principal causa de morte, quando a gente vai olhar é, mortes prematuras, ela vai lá para décimo primeiro. Então, só para pensar justamente nessas medidas de carga de doenças, que a gente não pode pensar simplesmente em número de mortes. A gente tem desafio aí de ter novos... Novas medidas, né? Ah, então, eu coloco como coloquei aqui uns desafios, que eu acho que é o principal tema, para a gente começar a pensar, é, para a gente pensar e discutir, para depois, na verdade, a gente tentar juntar com os desafios que eu vou falar da parte de patentes, da parte de desenvolvimento de novas tecnologias, de acesso a medicamentos. Então, primeiro, a gente tem que pensar que a gente tem um desafio é, de combater as inequidades e as desigualdades, porque elas estão ligadas aos, né, aos determinantes sociais de saúde que vão ter um impacto muito grande e direto no processo de saúde e doença. Então, como combater essas, essas diferenças, essas inequidades? A gente tem um desafio que é o envelhecimento da população. E eu coloco aqui, assim um desafio muito grande na saúde atualmente, é, que eu acho que é uma coisa que eu vivencio, que é justamente o registro de dados e as fontes de informação. A gente ainda tem uma subnotificação de informação, é, a gente tem uma dificuldade de acesso, isso falando em Brasil, imagina eu em outros em outros países, países da África. Então, estima-se hoje, eu vi um dado da OMS que eu acho que dois terços das mortes, elas não são registradas e metade dos nascimentos também não são registrados e, aí além disso, a gente soma a ideia de, do registro adequado também, né? Se você for registrar a causa de morte e a causa de doença, então é, é realmente uma, um desafio aí para a gente e, e pensar no acesso mesmo a um serviço de saúde e consequentemente numa dificuldade de registrar. Então, por exemplo, a grande discussão atual que se tem na área do HIV é que a gente está falando que a epidemia está diminuindo, mas pode ser que as pessoas é que não estão tendo acesso ao diagnóstico e logo elas não estão sendo registradas como sendo pessoas com HIV. Então, por isso que a epidemia pode estar diminuindo. Então, acho que esse é o grande é o grande desafio atual. Aí eu vou falar um pouquinho é, da questão da governança em saúde global. É, a gente tem os conceitos de governança para a saúde global, que é o que se acontece a nível nacional e regional, é, em que vai se apoiar justamente a agenda de saúde global. A gente tem especificamente a governança em saúde global, que é que acontece é, nas organizações de saúde e suas interfaces. E a gente tem a OMS aí, né, a Organização Mundial de Saúde, é, um papel aí no protagonismo nisso. E a gente tem a governança global em saúde, é, que parece tudo a mesma coisa, mas é a saúde no contexto global, em que cada organização e cada setor vai, vai trabalhar. É, aí eu trago só esse, esse desenho, essa colmeia, é, para mostrar justamente as diversas, os diversos atores que vão atuar nesse modelo de governança. A gente tem tanto o setor, é, as fundações, a gente tem o setor privado, a gente tem a sociedade civil, a gente tem as próprias pessoas que são afetadas pelas questões de saúde. Então, a gente vai ter é, esses diversos atores e aí acho que um desafio vai ser é justamente como que essas pessoas, como que esses atores vão conversar e vão chegar a uma a conclusões, né? É, aí aqui eu falei rapidamente da questão dos sistemas universais de saúde e aí esse desenho, ele coloca as três dimensões da cobertura universal de saúde, ou seja, quando você vai pensar no sistema de saúde, você tem que pensar em quem que vai para é, quem, pra quem que, ela, que ele serve, é, em quais serviços eu vou oferecer e qual que é a proporção é, do que será coberto. E aí eu tirei isso do, desse relatório da Organização Mundial de Saúde, que fala de cobertura universal de saúde, e realmente me assustou muito é, justamente a questão de não se falar em sistema universal de saúde, mas então atualmente já se fala simplesmente em cobertura universal de saúde, ou seja, parece que as pessoas já desistiram de que sistemas universais é, possam ser, ser possíveis. Assim, foi essa a impressão que eu tenho. Eu não estudo muito a fundo o tema, mas acho que seria um ponto interessante de gente da gente dar uma estudada, assim, tudo é falado em cobertura universal, ou seja, a ideia é de se cobrir o que, que é o que se tem dinheiro, né? É, e aí ela coloca justamente essa ideia, então, tipo, quem, qual é o recurso que eu tenho, quem que vai pagar, quais são os mecanismos, como que, como que eu vou garantir recursos de forma eficiente, de forma equitativa, é, e aí, eu fico pensando se, se com um modelo de cobertura universal, se é possível realmente da gente ter um, um acesso à saúde de forma eficiente, de forma equitativa é, e de forma universal mesmo, sabe? Acho que é uma coisa que valeria a pena a gente dar uma aprofundada. É... Falando das relações diplomáticas de saúde, então a gente passa a ter justamente aquilo que eu falei dos diversos atores. Porque a gente tem, muitas vezes, é, as relações políticas internacionais, elas negligenciam as questões de saúde e a, a saúde ela passa a entrar como um instrumento como um, um instrumento de política interna, como parte integral dessas relações, mas ela, o que me assusta é quando a saúde entra como um, um como objeto de barganha mesmo, né? não é pensado na saúde de coletiva, mas sim no objeto de troca que vai entrar aí nas negociações de comércio, negociações internacionais na política internacional. Claro que a política ela vai influenciar na saúde, mas eu acho que a saúde não pode ser essa moeda de troca. né? Aí, falando um pouquinho é, da história de todas essas relações diplomáticas é, que envolvem a saúde, eu acho que isso já é bem antigo e ela justamente conversa com as questões de conter as epidemias. Então, antes a gente tinha é, a quarentena, porque a quarentena significa que quando alguém tem uma epidemia, ela fica isolada das outras pessoas. É... Até, que, né, até que ela se cure, até que ela não transmita mais. A gente passou a ter convenções sanitárias. Eu acho que eu coloquei um texto sobre essas convenções sanitárias. Uma convenção sanitária do ano de 1887, no Rio de Janeiro, que foi feito que é justamente para tratar dessas grandes epidemias. E aí depois a gente tem a Liga das Nações e até a Organização das Nações Unidas, que se formam justamente nos períodos pós-guerra, né? pós-primeira guerra e pós-segunda guerra, para tratar de questões também de saúde entre, entre as nações. Aí eu coloco como desafios aqui para a gente pensar também é, que a gente tem interesses diversos e fragmentados, é, a gente tem o um desafio de como envolver a sociedade civil nessa governança global, é, como obter suporte político e financeiro na governança em saúde global, é, acho que o ponto que eu falei anteriormente, né, de... Dos sistemas universais de saúde, então é possível a gente ter um sistema universal e público de saúde, isso é sustentável para o modelo atual que a gente tem de saúde é, aí como objeto, como comércio mesmo, né, no modelo capitalista, então realmente será que, que é possível ou será que a solução é mesmo a gente pensar em coberturas universais de saúde? É, coloquei aqui ainda que a saúde baseada em evidências, ela é ainda é, um desafio, porque muitas vezes isso é deixado em detrimento aí de questões políticas. E aí eu coloquei como um desafio essas missões médico-humanitárias, que eu acho que a gente pode, é, no futuro também, conversar um pouco delas, para a gente entender como que elas funcionam, que eu acho que é um próprio uma dúvida minha também assim quando eu comecei a dar uma dar uma pesquisada sobre o assunto que ela funciona justamente nessa perspectiva ou seja eles vão até uma localidade para acabar com uma epidemia mas muitas vezes a causa dessa epidemia não é não é possível de você eliminá-la então essa epidemia ela pode voltar então essas missões né por exemplo do médico sem fronteiras de ir até uma localidade para fornecer tratamentos é, mas se você não muda a causa dela, e muitas vezes isso realmente não é possível, porque isso tem que vir dos próprios governos, como que isso fica? Aí eu vou falar agora rapidamente também da parte de desenvolvimento de novos medicamentos, que eu acho que é o ponto né que a UAM entra. É, aí aqui eu coloquei só para ilustrar o quão complexo que é o desenvolvimento de uma droga, de um medicamento, porque a gente tem as doenças, né? a gente tem doenças infecciosas, doenças que têm causas ambientais diretamente ligadas, a gente tem doenças que vão ter causas genéticas no outro extremo, mas a gente tem, no meio, doenças que vão ter influências genéticas e influências ambientais, e aí vem justamente é, né, a principal dificuldade de se desenvolver novas drogas, novos medicamentos. Aí, ah, aqui também eu coloquei esse gráfico, que eu acho que para o pessoal da farmácia isso já é bem, bem conhecido, é, que é né, das, várias formas, das várias formas, das várias etapas, é, que um medicamento, o medicamento, do desenvolvimento de um medicamento. É, aí, eu coloquei aqui um... Hum, a fase 4 à parte, justamente porque ela sempre é esquecida quando a gente vai falar em desenvolvimento de medicamentos. Então, a gente sempre fala-se da frase, né, dos estudos, dos ensaios pré-clínicos, aí a gente tem é, estudos fase 1, um, fase 2 fase e aí a fase 3, que é justamente o ensaio clínico que a gente já tem um número maior de pacientes e aí o medicamento, então, é aprovado. Só que não se fala e não se considera, quando vai planejar o desenvolvimento de medicamentos, as ações que vão envolver a fase pós-comercialização, que é a fase de farmacovigilância. Isso, na minha opinião, deveria estar no, no momento de planejamento, porque é justamente quando o medicamento vai para o mercado e vai ser usado por uma vasta população, e aí podem aparecer diversos reações adversas, que anteriormente não apareceram, e aí, na verdade, o medicamento, ao invés de tratar uma doença, ele pode matar várias pessoas por causa de efeitos adversos. Aí, aqui, então, falando de novas tecnologias, eu coloquei o conceito de patente, eu não vou ler que ele é bastante extenso, todo mundo já conhece, é, mas é só para gente ter, para a gente ter é ilustrado, então, que é, né, é um tipo de propriedade que o inventor vai ter e, e aí outra pessoa não vai poder produzir, comercializar, é, por um determinado período, aquela invenção. Aí, é, eu quis colocar aqui algumas questões da patente como uma barreira para acesso, é, que então a gente tem nos países é, de baixa renda 20 a 60% do orçamento em saúde eles vão ser destinados a compras de medicamentos e aí a patente ela gera um elevado preço desses medicamentos e aí eu vou falar um pouquinho de todas essas essas de redução do preço mas só para a gente ter um exemplo nos países é, de baixa renda no ano 2000, o gasto anual com esquema de primeira linha de antirretrovirais era de 10 mil dólares por pessoa. Em 2010, isso já era 121 dólares por pessoa. É... Aí coloquei aqui também para ilustrar, para a gente ter, sobre o acordo TRIPS, para falar do caso da licença com... do com... com... com... É, o Acordo TRIPS, então ele é um acordo multilateral da Organização Mundial de Comércio para regular o tema de propriedade intelectual. Ele foi assinado em 94 é, e aí, então os países membros da OMC passariam a ter que reconhecer as patentes para todos os campos tecnológicos e isso geraria então, isso gerou então, né, o um monopólio por parte dos detentores de patentes e os preços elevados. E aí o que que aconteceu? aqui no Brasil, com o caso da licença compulsória do medicamento efavirense. Então, o efavirense, ele é um medicamento como primeira linha de tratamento para gay. E, em 96, a gente aqui no Brasil, que é essa lei 93.13, é, que diz, então, que todos os pacientes com HIV terão acesso ao tratamento antirretroviral. Então isso seria uma justificativa, porque esse acordo tri ele permitia então que o país é, utilizasse produto patenteado, mesmo que o detentor não autorizasse, quando prevalecesse o interesse público. Então a gente tinha uma lei que, né, que dizia que é, todas as pessoas deveriam ter acesso ao efuvirense. Então tentou se negociar o preço desse medicamento com a Merck, e aí não se conseguiu negociar. Mas, não foi satisfatório. então o Brasil começou a então, é, é, emitir uma licença no final de 2006 início de 2007 e aí a gente passou a importar versões genéricas é, do Favirense vindas da Índia e depois a gente passou a ter produção local e aí é um caso que que é sempre falado que é sempre citado aí eu coloquei acho dois slides, se não me engano do Medicines Patent Pool, que, na verdade, eu escutei no, no seminário e eu não conhecia, não sabia do que se tratava, eu vi todas as pessoas falando e eu falei, bom, acho que é importante é, colocar sobre isso. E aí eu vi justamente é, que é um programa das Nações Unidas com o objetivo de reduzir o preço é, dos medicamentos, ele envolve diversos atores, né, da indústria farmacêutica, da sociedade civil, dos governos. E, aí, inicialmente, a ideia dele era de reduzir os preços de antirretrovirais e, no ano passado, isso se expandiu para o tratamento de tuberculose e hepatite C. E o que, que consiste esse pool de patentes? É, na verdade, é, os detentor, a ideia é que os detentores de patentes, eles coloquem as patentes dele, deles num pool de patentes que seria... É, a licença voluntária, e aí, então, seria possível é, a fabricação de genéricos, em troca, esses detentores da de patentes receberiam royalties, e, e aí, com isso, a gente vai ter uma redução é, dos preços dos medicamentos, né? Só que isso depende da vontade do detentor de patentes, então, por isso que é uma licença voluntária, então, tem essa discussão se isso, realmente, se isso realmente vale a pena. Né? E aí, só um exemplo de um dos casos que eu, que eu vi, é que em 2011, a Gilead colocou a patente de quatro é, antirretrovirais nesse pool, só que essa licença é, excluiu vários países de desenvolvimento, e restringiu as empresas que poderiam produzir medicamentos, poderiam produzir genéricos. Então, ela não teve um grande impacto nessa redução do preço e deixou muito país de fora é, que se beneficiaria com isso. Então, acho que é um outro tópico que vale a pena a gente dar também uma estudada, da gente conhecer melhor como que como está funcionando. Aí eu coloco aqui, então, como desafios para a gente pensar, para a gente discutir, é se realmente a patente é um mecanismo de incentivar a inovação, é se a patente ela dificulta o acesso a medicamentos, ou se a gente consegue fazer uma discussão separada de patente e, posteriormente, o acesso. É, eu sou da opinião que eu acho que as duas coisas estão diretamente ligadas e que elas... É, que elas têm que ser tratadas de forma interligada, mas que, talvez para a gente entender as duas coisas a gente pode em algum momento separar e discutir isso de forma separada. E quais seriam as alternativas a esse modelo, que acho que, é o, que o pessoal vai fazer na, na reunião esse mês, discutir justamente o que, que seria esse modelo e como obter tecnologias capazes de acompanhar essas mudanças no perfil é, da saúde global. Né? porque a gente tem aí justamente esses vários perfis de saúde e isso vai mudando ao longo dos anos e a gente tem doença crônica, a gente tem doença infecciosa, a gente passa a ter doença emergente, reemergente e a gente ainda tem esse desafio das fronteiras, né? então as pessoas circulam e essas epidemias elas se espalham muito rapidamente. Aí, acho que colocando junto com a questão que eu coloquei inicial do modelo de saúde, eu acho que a patente, ela entra justamente nesse modelo capitalista que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, é o, é o que a gente tem hoje, sabe? Então, é realmente a gente pensar como conseguir caminhar contra, contra a maré. Assim, aqui eu coloquei nesse slide vários, vários atores sociais, e aí eu deixo aqui a mensagem final com essa imagem, justamente é, né, dizendo que são várias perguntas que a gente não tem resposta, mas eu acho que a ideia é justamente a gente se unir para a gente poder discutir e pensar numa solução coletiva e não numa solução individual e pensando que a coletividade ela não é simplesmente a soma dos indivíduos, né é né, simplesmente a minha... As minhas necessidades são nadas às de todas as outras pessoas, mas existe aí uma sociedade, existe aí uma coletividade, e a gente precisa chegar nesse, nesse meio termo. Aí, ah, aqui eu coloquei umas referências, umas sugestões de leitura, mas eu prometo que eu vou, vou melhorar esses textos, que eu acho que tem muito mais coisa, mas minhas coisas também estão, tipo, em bilhões de pendrives, e aí eu posso criar uma partinha com várias referências para a gente. Acho que é isso, gente.